Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como que funciona Próspero Pix e como que você começa a fazer os seus pacotes de doações, tá bom? Também vou explicar um pouquinho de cada pacote para você e você aí tira a sua conclusão de qual é o melhor pacote, se é o semanal ou os personalizados, tá bom? Mas antes de começar, quero falar para você que para fazer parte, você precisa se cadastrar então procure a pessoa que te enviou esse vídeo, faça o cadastro através do link de indicação dela ou se veio através do canal, tem o um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que isso daqui não é uma dica de investimento, cabe você analisar e procurar saber aonde você vai investir o seu dinheiro, tá bom? Então sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje, depois de cadastrado... Foi o último passo do vídeo que está aqui no canal. Então se você não assistiu, está passando um card aqui em cima de como se cadastrar da maneira correta. Você precisa escolher o seu pacote, tá bom? E se você quiser indicar alguém para fazer parte da Post Pro Pix, você vai copiar esse link aqui, que é o seu link de referido. E você vai enviar para as pessoas se cadastrarem através da sua indicação. Agora, depois de cadastrado, logado, a gente vem aqui ó, em adquirir pacote. E nós temos o pacote semanal e customizado. Deixa eu falar primeiro do customizado aqui para vocês entenderem como que funciona. O pacote customizado de 40 dias, você recebe a raiz do que você investiu e mais 30%. Tá bom? Então se você colocar reais de doações, no final de 40 dias você vai ter reais de volta. Se colocou R$1.000, 1.300. assim simples e fácil de entender. Se Você escolhe um pacote customizado de 70 dias. Você tem a sua raiz que você investiu e mais 50%. Então vamos lá: investiu 100 reais, você tem 150 reais de volta, investiu R$ reais, 1.000 reais em 500, isso ao final de 70 dias. Tá bom. E o pacote de 100 dias você tem 100% mais a sua raiz, investiu 100 você tem de volta 200, investiu 1.000, tem de volta 2.000. Os 1.000 que você investiu mais os mil de aplicação de 100 dias, tá bom? Então esse é o customizado, bem simples e bem fácil de você entender. Aqui você também tem essa opção aqui que eu acho muito interessante, vamos lá. A gente vai colocar um pacote aqui de 100 dias, tá? E a gente vai escolher o mínimo que é 50 reais e vamos confirmar. Beleza, o pacote foi escolhido, a página atualizou. Só que eu não quero o um pacote de, 100, de 50 reais. Depois de fazer aqui, ó, aparece o nome de quem tem para doar, os valores certinhos. Mas na hora de eu fazer a doação, eu não, vou investir mais, quero investir 100 não 50. Eu venho nessa lixeirinha aqui, enquanto tiver pendente, enquanto você não tiver feito nenhum pagamento. Você vem aqui em pendente, exclui, confirma a exclusão, espera a página atualizar e pronto. Você volta do zero e aí você escolhe o seu pacote certo, tá bom? Vamos agora adquirir o nosso pacote e o semanal, que para mim é o mais interessante. Semanal o semanal ele funciona da seguinte maneira você vai recebendo 10% por semana ou a cada 10 dias tá é o prazo máximo a cada dez dias até totalizar 200% do valor inicial ou seja começou com 50 você vai recebendo 10% por semana até atingir os 100 começou com 100 vai recebendo por semana até atingir os 200 ou começou com 1000 vai recebendo por semana até atingir os dois mil, tá certo? Então você recebe toda semana 10% do seu valor inicial até que seja dobrado o valor que você iniciou aqui no projeto, tá bom? Satisfeito com o disser e nem o plano semanal, quero customizado. Exclui e pede de novo, tá bom? Enquanto você não fizer nenhuma transferência, você tem essa opção de excluir e pedir um novo pacote. Então é isso, aqui no semanal você recebe aí entre 5 e no máximo 10 dias as suas doações, tá bom? Então isso faz com que muitas das vezes você termine aí com 100 dias, pode ocorrer de passar alguns dias, mas basicamente você vai receber aí os seus 200% dentro desse prazo, igual é o customizado, tá bom? Então eu vou ficar com o semanal, porque à medida que eu for recebendo as doações, eu vou estar mostrando aqui pro canal toda semana, tá bom? Olha aqui que cada doação tem um tempo para ser feito, a gente tem uma hora para fazer a doação, são doações pequenas, é um pouco demorado, tá bom? Eu vou fazer aqui a primeira e aí vocês vão acompanhando aí depois o restante da, das doações que vão sendo feitas, tá? Vocês podem ver aqui ó, que aqui é a chave Pix, então todas essas chaves aqui, tá vendo? Uma aqui, ó provavelmente, não sei se é CPF ou se é número de telefone, mas é por isso que eu falei no vídeo lá que é muito importante você fazer isso aqui, entre parênteses, colocar CPF, ou se for telefone, colocar telefone, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer a primeira aqui, vamos testar, vamos fazer um fixe de 5 reais, pagar, vocês estão vendo a tela do meu celular aí, né? É... Eu acho que é CPF, tem 11 números, mas telefone celular também tem 11, né? Mas acho que não é telefone e celular não, porque depois do DDD ali tem um 5,8. Então vamos lá. Eu acho que é CPF. 29, 58, 34, 66, 840. 40. R$ 5 reais. Vou botar aqui doação. Próspero. E. Vamos. você não precisa escrever nada tá? eu que estou escrevendo mesmo vamos continuar ó, Tiziana Andrade Guimarães é o mesmo nome que está aqui no computador Tiziana seria melhor se ela tivesse colocado o nome inteiro igual aqui, ó, Luiz Ramon Mendes tá? por isso que lá no vídeo eu falei é muito importante você colocar o seu nome todo é igual aqui, ó, no nome de usuário Sérgio Investidor provavelmente o nome da pessoa é Sérgio então a gente vai confirmando vamos pagar agora clicar em confirmar. Feito. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o comprovante, que é esse aqui, e colocar aqui, ó. A gente tem que colocar, realize o pagamento pelo Pix depois anexe o comprovante. Nome completo de quem vai receber. Ciane Andrade Guimarães, ó, o nome aparece aqui, ó. tá certo? Aí a gente vai ter que colocar a imagem aqui. Então vou colocar essa imagem no computador. E aí a gente vai dando prosseguimento as doações aqui, tá? Já deu um jeito de enviar aqui o computador comprovante. Então a gente vem aqui doar. Adicionar imagem descritiva. E vindo aqui, ó. Em downloads que eu baixei a imagem. A imagem vai estar tá aqui no computador, tá bom? Lembrando que você, se estiver fazendo pelo celular e outra pelo computador, você pode enviar pelo seu Gmail, depois entrar e baixar no seu rascunho, no seu e-mail ali, o comprovante, tá? Vocês podem ver que a imagem tá aqui, deixa eu abrir ela. Tá aqui a imagem com o nome dela, confirma. Agora é preciso que a Tassiane confirme lá que recebeu essa doação, tá vendo? Aguardando a aprovação. Quando ela confirmar lá que recebeu e ver no escritório virtual dela, ela passa a entrar na fila de novo para receber. Por que que é importante que você que tá se cadastrando, Fique atento a esses comprovantes, porque você só volta para a fila de 5 a 10 dias para receber, depois que você comprova, aceita lá, confirma que recebeu todas as doações, tá bom? Então isso é muito importante. Eu não vou fazer todas as doações aqui, gente, porque vai demorar muito, ainda tem que enviar o, o comprovante para o computador e tudo mais, mas eu vou fazendo aqui e eu volto na última para fazer a última de novo com vocês, tá bom? Então agora que a gente terminou aqui todas as doações, ó, vou sinalizar o último... Último documento aqui, ó, só para fazer uma ressalva, lembrando que aqui é o nome de usuário. Aqui é o número de WhatsApp da pessoa, caso você precise entrar em contato com a mesma. E aqui é sempre a chave Pix dela aqui, tá bom? Essa chave grande aqui, se você for fazer pelo seu celular, é chave aleatória, tá bom? Chave aleatória, tem o um CPF e tem os números de celular também, aqui além dos e-mails, tá certo? Aí a gente vai vir aqui ó, em doar. E aqui a gente confirma sempre o nome da pessoa que vai receber. Sérgio Henrique. O comprovante tem que estar sempre no nome da pessoa certinho que vai receber. Aqui a gente vai colocar o nosso último comprovante. Vai aparecer aqui o nome. Sérgio Henrique da Costa e Silva. É importante você, ao se cadastrar, colocar o seu nome completo. Para que seja fácil a verificação dos dados na hora da transferência. Tá bom? Vamos clicar em confirmar. E pronto. Vai atualizar a página. A gente só precisa agora aguardar que todas essas pessoas que receberam a doação, confirmem lá que está tudo certinho. E aí a gente passa a ter a nossa cota ativa aqui com a data da efetivação do dia de hoje. 7 de março, tá bom? Se você precisar avisar alguém que fez a doação, tá demorando para aprovar, pega esse WhatsApp aqui e fala, ó, oh, te fiz a doação. Confirma aí que recebeu para tá liberando a minha cota, tá bom? Então você pode fazer esse processo aí se precisar. Eu vou aguardar e vou trazendo nos próximos vídeos o recebimento de todas as cópias aqui, de todas as doações, semana a semana venho trazendo todas as novidades, tá bom? Link para cadastro na descrição do vídeo, link do grupo do WhatsApp aqui também na descrição do vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!